A gente ficou um pouco receosa, assim, de como vamos fazer, a gente vai começar logo, vai parar, vai seguir. Acho que o maior da a gente decidido fazer o programa mesmo nessa pandemia foi justamente ter uma função social de ajudar as pessoas nesse momento especialmente, mais do que a gente poderia fazer num momento de normalidade. O primeiro movimento foi entender plataformas, né? Porque a gente faz isso online e tentar começar fazendo dinâmica, ainda que online, a gente fez desde fazer ginástica online até colocar música, se dividir em sala, no programa que a gente usava, para que, essa, de alguma forma, esses encontros pudessem acontecer. E a gente estava meio assim, porque a gente está no meio de uma pandemia, a gente sabe que tem várias questões, tem gente que é, que é tipo de risco, mas eu acho que a vontade de materializar pessoas com as quais foi trocado tanta energia, tanto conhecimento ao longo de cinco meses era o falou mais alto. encontro fechado, com 15 pessoas que foram pessoas que participaram, com um distanciamento, as pessoas usando máscara a maior parte do tempo. O que mais me impressionou, principalmente por conta da pandemia, foi esse lugar de alívio, esse lugar de realmente, de... não diria terapêutico, mas é o um lugar de realmente a gente conseguir fazer esse encontro entre empreendedores e principalmente pessoas com potências diversas. Assim. Uma coisa que a gente não pode dizer é que não, ah, não, a colaboração não funciona se não for presencial, não é verdade. É, e nem que as amizades não acontecem, também não é verdade. Eu teve muita vivência e acolhimento, mesmo no ambiente virtual. A gente descobriu hoje que teve amizades que... Se criaram um processo que falavam no privado, a gente não sabia. É, a gente conseguia até mandar mensagem privada para as outras pessoas, então tinha aquela coisa que no presencial às vezes é aquela conversa meio aqui do lado de fundão. Então, de alguma forma ela aconteceu entre você mandar uma mensagem privada ali para pessoa no, no chat. Assim, online é diferente, né? Porque você se apega a pessoa. Você pega a rua dela, você não tá tocando, tá vendo? Hoje eu, encontrando os colegas, os colabores aqui, uh, fica muito explícito o quanto fez falta esse contato direto. A gente se adaptou, a gente conseguiu não substituir, mas encontrar outras formas de se conectar. Quando eu entrei, eu tava assim, bom, não sei se é possível, eu não me considero empreendedor. E agora com um leque de ferramentas. E eu sei que se, é, se eu não conseguir lidar com esse rendimento por alguma razão, eu tenho as ferramentas necessárias para fazer colaborações com outras pessoas e começar outros negócios. O que, que o Procomun foi muito bom para mim foi tomar essa iniciativa de vendas online. Porque eu sou uma pessoa dos anos 70, rodeio tecnologia. E o Procomum, ele me ensinou isso. Uma coisa é... é... Era a vontade que eu tinha de, de empreender ou de trazer o meu empreendimento para a periferia, né? sendo que ele era um empreendimento que não nasceu na periferia. É, e aí o que eu entendi, o que eu aprendi com a mentoria que a gente teve na Colaboradora é que não bastava a vontade de eu querer trazer, eu precisava fazer com que essas pessoas se identificassem com o projeto. Eu estou saindo hoje bem satisfeito desse programa, de, de poder perceber que os é, um encontros aconteceram, as pessoas colaboraram. As pessoas... Eu me sinto bastante feliz e esperançoso do que pode acontecer com essa galera E hoje alguém falou uma coisa que eu achei bonita, né? É um... parece que é um fim, mas parece que é um começo. Tá com essa sensação no ar. Eu também acho.